O Brasil no topo do mundo, mas por um motivo que não é para se orgulhar. Muito pelo contrário, somos o epicentro da Covid-19. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. É uma situação até confortável. Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa série Real Confesso. E desta vez nós vamos examinar os crimes do presidente da república que transformaram o Brasil num covidário e epicentro da pandemia. A determinação de Jair Bolsonaro em deixar a Covid-19 se alastrar transformou o Brasil em ameaça global. Aqui o coronavírus corre solto e novas e mais perigosas variantes podem surgir a qualquer momento. Quando repassou aos ministérios a tarefa em glória de reunir dados que pudessem ajudar na defesa de Jair Bolsonaro, lá na CPI da covid que investiga os crimes do governo federal na pandemia, a própria Casa Civil de Bolsonaro acabou produzindo uma verdadeira confissão de culpa, composta por 23 itens que deram origem a esta nossa série Reu Confesso. Negar esses itens é uma tarefa impossível, a não ser por meio da mentira, mas o tópico 19 dessa lista da Casa Civil certamente representa um desafio ainda maior para a equipe que recebeu a missão de contestá-lo. Abre aspas para o item, Brasil se tornou o epicentro da pandemia e convidário de novas cepas pela inação do governo. Fecha aspas. Rebater essa afirmação da Casa Civil é colocar-se contra um consenso mundial. A gestão de Bolsonaro transformou, sim, o Brasil no epicentro da pandemia e possibilitou que novas cepas que hoje ameaçam o mundo surgissem aqui. E quem diz isso são alguns dos mais renomados cientistas e especialistas em saúde pública do mundo o Brasil passou a ser apontado como epicentro do novo coronavírus já no terceiro mês da pandemia. Em maio de 2020, quando o país ultrapassou a marca de mil mortes diárias, Michael Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde da OMS, afirmou, abre aspas, a América do Sul se tornou um novo epicentro para a doença, mas certamente o mais afetado é o Brasil. Feche em aspas. Desde então, o país não deixou mais de ser motivo de preocupação mundial. Um mês depois, em junho de 2020, respondia por mais da metade das mortes na América Latina e em julho, tornava-se o segundo país com mais mortes por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos de Trump, fazendo a OMS recomendar o fechamento das atividades econômicas, sugestão ouvida apenas por alguns prefeitos e governadores. Bolsonaro, como se sabe, não mudou sua postura, atuando para que o vírus corresse solto no país por todo o resto do ano. Até que em março de 2021... As palavras Brasil e epicentro voltaram a ser relacionadas e por motivos assustadores. Naquele mês, o país chegou a ter uma de cada quatro mortes no planeta e abrigava, segundo a OMS, 30% de todas as infecções no mundo. A pandemia se descontrolou, os hospitais ficaram abarrotados, e caminhava-se para a marca de mais de 4 mil mortes diárias, o que de fato veio a ocorrer. É um consenso mundial hoje que o Brasil é uma, a maior bomba relógio da pandemia do mundo. Nós somos, neste momento, o epicentro da pandemia mundial e com o número contrário ao resto do mundo subindo, diagnosticou naquele mês o neurocientista Miguel Nicoleles, professor titular da Duke University. Colaborando com esse cenário catastrófico, que se mantém desde então, estão novas variantes do vírus, como a P1, identificada em Manaus. Variantes capazes de se espalhar mais rapidamente e gerar mais casos graves em pessoas não idosas, essas cepas do novo coronavírus encontraram no Brasil um ambiente perfeito para surgir e se multiplicar, ameaçando todo o resto do mundo. Assim, além de epicentro, o país passou a ser chamado também de covidário do planeta. O Brasil se tornou um grande covidário, 3 mil mortes por dia, isso é um absurdo indignou-se no último dia 29 o coordenador de testes da Pfizer no Brasil, Cristiano Zerbini. A expressão foi usada também pelo diretor do hospital sírio-libanês, Paulo Chapchap, sete dias antes, disse ele, abre aspas, se não fizermos um distanciamento físico e a utilização de máscaras, nós nos tornaremos um verdadeiro experimento, um caldo de cultura para o desenvolvimento de variantes. E essas que estão aí não são as piores que poderão vir, alertou o chap, chap E Bolsonaro com isso? Jair Bolsonaro gosta de dizer que não tem nada a ver com o caos vivido pelo Brasil, onde mais de 460 mil pessoas já morreram por causa da Covid-19. Mas não faltam estudos que o desmentem. Um deles, feito pela Universidade de Harvard, concluiu que o vírus não só se espalhou dessa maneira, transformando o país em epicentro e covidário, porque não houve uma coordenação nacional de controle da pandemia, algo que cabia o governo federal fazer. É, e o governo federal é, não fez porque nunca quis. À medida é, que a CPI avança, fica mais claro que o governo estimulou o vírus a se espalhar para que a imunidade de rebanho fosse alcançada de forma natural, depois que 60% ou 70% das pessoas fossem infectadas. Dois estudos, um coordenado pela Universidade de São Paulo e outro pela Uni Universidade de Michigan, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, concluíram que o governo tomou uma decisão consciente de não frear o avanço do coronavírus no país mesmo que os cientistas alertassem que tal estratégia resultaria em muitas mortes que poderiam ser evitadas com o isolamento social. Voltando, portanto, ao começo, aspas, o Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo, como disse a Casa Civil da Presidência da República e com razão. Por hoje era isso. Aguardem novos episódios da série Real Confesso. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.